Cê tá ligado que eu faço essa fita Mano, hoje é verdade que dói Cê gosta de preto fudido Quando ele sobe cê chama de playboy Ai, tá ligado que o bagulho é louco Mano, agora eu vou além Eu choro com nota de 100 Pra mim você nem ninguém Ah, posso fazer aqui ó, yeah. Só que agora você não entrega Faço rima na limousine E você só me inveja Choro, meu que tá Tá ligado que não é porta Só que agora eu te bato, meu mano Cê sabe que a cara sai torta Sabe que a cara torta Deixa eu te falar Vou entortar sua cara, porque o olho já tá. Ah, Brasil, oh, tá ligado o seu som? Eu te bato, você é um bosta, você nem serve pra maçom. Ah! Ah! Vai deixar, vai deixar! E aí, Cati, 30 segundos o você, né? mano, violentamente. Yo, yo, yo, yo. Cê pega a mina lá a limusine. e eu pego também A diferença é que você pagou e eu não paguei aí, tá, tá, Só que agora aí, explicando, nem rimou que legal, o que, que tá te perguntando? Então vem, tá ligado, moleque, que agora eu vou te falar. Você fala que chora com nota de cê suave, pode ir Só que aí, moleque, então deixa só eu te dizer, nota de tem, eu tenho também, mas eu trampei pra quê? Só pra você entender. Fala que é o Zicão, só que deixa eu te explicar. Qual que é a improvisação, fala que virou no rap, só que eu explico a parada. É fácil virar a mesa com a ajuda de mesada. É! Terminou volta 30 segundos! E o ele, um é ele, ele! ele! Ele, tá. ele! E ele! ele! ele! E ele! ele! E de parque, agora eu vou mandando na sessão Quer fechar a cara, pagar de louco Nossa, é o um bravão Só que aí, rapa, entenda a parada Fudeu, o playboy agora paga de quebrada Vai tomar no agora, truta Eu vou falar, porque sinceramente Deixa eu te explicar, porque você não entende a cultura Na quebra quebrada, a Não é ser malandro, isso é ter postura Só que eu vou explicando que você faz até assim Só que aí, meu truta, eu explico até o fim você faz sinal de arma, se acostuma para pagar no som que tem, mas você nunca relou em uma. Só que eu vou explicando, cê faz até assim, suave eu vou rimando, tranquilo até o fim. Você tirou a Juju, bagulho é muita treta, mas esse playboyzinho eu pagou pra comer a Julieta. Ai droga, tem resposta do outro lado, 30 segundos para dois k vamos que ei, vamos. Ei, e mata ele, ele. e mata e ele. Mata ele. Yeah. Diferente de você, hoje eu bato até o gagalo Você chegou agora mano, você fala e eu faço É diferente mano, você não pega no argumento Pois você sabe que rimando pra mim é só o passatempo Você pode rimar assim, só que meu mano Eu não tô com neurose, você fala de ter postura Não é coluna reta, porque olhando bem Cê tá com escoliose, aí cê tá Tortão pra esquerda, bagulho é muito louco. E mano, cê sim direita. Aí cê tá ligado, meu mano, cê é otário. Cê é tortão pra direita e vota em Bolsonaro. Aí oh. tá ligado, eu vou resolver. Quero virar no rap sem pegar no revólver.